Chegar na sessão, eu vou fazendo a minha improvisação Eu já fugi até do calabouço Chaveirinho do Orochi eu te coloco no meu bolso uh! Uh! Ah caralho Chaveirinho do Orochi, eu te mato Você quer falar o quê? Você é o chaveirinho do Thiago? Brincadeira, uh! uh! meu mano eu Te mato em plena quarta-feira Ah foda-se eu faço minha parte Pelo menos eu não ganho minha vida só em react é. Eu tô você tá ligando que a verdade não é crua? Eu gravo o Rex, que que tem? Se tu soubesse quanto eu ganho, você tava gravando também. <risos>